E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e o seguinte: olha só: gráficos do Xbox One e o PlayStation 3, essa é a mesma coisa com o PC. É basicamente uma comparação de 2013 para 2021. Eu sei que muitos ainda no Brasil ainda joga no Xbox 360, joga no PlayStation 3 ainda. No título eu coloquei para você não assistir, mas é basicamente você pode assistir é, tranquilamente. Mas é mais para mostrar a evolução aí. É, são 7 anos e é uma é, eu também tô revoltado porque eu queria que vocês que tem ainda PlayStation 3 e o Xbox 360. Às vezes não tem condição de comprar um PlayStation 5 ou um Os consoles da nova geração. Eu torço muito para que vocês comprem. Eu sei que o momento que a gente está vivendo é bem complicado, mas olha só, véi, isso aqui. Isso é um tapa na cara, porque a Rockstar já poderia estar tá lançando GTA 6, já são 7 anos. 7, 8, 7. Posso errado também, eu não vou... sei quantos anos, desde 2013. Tô mal de conta. Mas isso mostra que a Rockstar, sim, ela tem é, potência. Inclusive, já lançou o Playstation 5. Inclusive, ela disse que vai sair o GTA 5 para o Playstation 5. Meu Deus do céu, cara, Rockstar, para de ficar tirando Tá torcendo, assim, sabe? O pano, e até... A última gota pegando aquela vaca é, e sugando tudinho que ela tem. E provavelmente se sair Playstation 5 vai ter coisas novas, né? E aí ela vai querer dar uma sobrevida pro GTA 5, no Playstation 5 e no Xbox. Eu vou lá o Playstation 5. Eu, é a plataforma que eu gosto mais de jogar, mas não tem problema nenhum com o Xbox. Eu tenho inclusive o One aqui. O One. É, mas eu tenho o Series X, o novo, né? Mas eu tenho o Playstation 5. Inclusive, quando lançar aí a versão do, Xbox, do, do GTA V para o PlayStation 5... Eu irei gravar vídeos mostrando o que tiver de novo para vocês. Vocês podem ficar ligados aí no canal. E, inclusive, eu também faço vídeos também de, de, de PlayStation 3, né, mano? É, esse ano eu já postei um já gravando, entrei lá no, no, no GTA Online e tal... E eu tô pra gravar outro, eu tô pra fazer outro Mas isso aqui é basicamente para mostrar pra vocês Ó, não tá na qualidade máxima aqui do vídeo É, não tá em 4K porque a minha internet tava dando umas travadinhas Eu tava testando aqui Mas, sei lá, se você quiser ver em 4K você pode ver o vídeo original na descrição Pra você ver mesmo Realmente ali, ainda mais se tiver uma TV 4K Mas, cara, olha isso, velho. É absurdo a diferença véio. É absurdo a diferença Esse jogo tá sendo rodado numa GeForce RTX, que é a placa mais forte Que tá anos luz À frente de Playstation 5 E Xbox Cara, o PC Muito mais forte Do que os consoles, né mano E por isso que fica assim Tem uns mods que ajudam, tem uns mods que ajudam Mas se você não tiver um PC forte Não vai rodar, por exemplo, tem uma 1080 é uma placa... É... Né? é uma placa boa, mas ela já é uma placa já ultrapassada, né? Já saiu a, a 280 e a 300 e alguma coisa. 980 então já tem duas na frente dela. Mas se eu for colocar isso aqui, não vai rodar no meu PC, entendeu? Então por mais que tenha mod, é preciso de um PC forte pra... É... Fazer com que o jogo fluir flui assim. Você pode ver que tá fluido, ó. O cara tá jogando. E olha isso, mano. Olha isso. Eu torço muito para que vocês... É, façam upgrade nos seus consoles. Torço demais. Teve uma baixa aí no, no, nos impostos, mas... É tipo... É pouco, mas houve uma baixa. Mas quem sabe aí mais pra frente é mais baixas e, e, e caiba no bolso de todo mundo, né? É, infelizmente, lá nos Estados Unidos é 400 dólares. Um salário mínimo nos Estados Unidos é 1.000 e não sei quantos dólares. Aqui no Brasil, o salário mínimo é 1.000 reais. E o PlayStation 5 é 5.000. Então, para quem tem um salário mínimo, complicado. Ainda mais se o cara tiver família, né, mano? Aí, complica. Eu não tenho, né? Olha isso, velho. Xbox One Tá ali em cima, mas como eu disse Mas é Playstation 3 também Olha isso, na chuva, mano A diferença, os, o brilho é Sensacional, mano A ah, galera, me segue no Instagram Se você ainda não me segue, tá aí na descrição Olha isso, mano Bonito demais, velho Bonito demais Será que vai rodar com esses gráficos aí Quando sair, mano GTA 6 Apesar que com o Red Dead né, Tivemos aí um <coughs> O Red Dead Que foi o último jogo da Rockstar E em questão de detalhes E o gráfico também O jogo é bem bonito Bem da hora mesmo E já deu pra Ter uma noção ali De, que, de, de como vai ser, né O GTA 6 Mas tá Não sei, velho eu, lá em 2019, achava que em 2021 a gente teria o GTA 6. Aí, estamos em 2021. A pandemia também deve atrapalhar, né? O... Questão do... Desenvolvimento. Acho que deve estar sendo desenvolvido. Mas... Não sei, velho. Acho que é lá pra 2026, velho. Meu Deus do céu, eu não gosto nem de falar isso. Aí ai, ai, é assim, cara. Tem coisas que eu não, não, não compro, eu olho no YouTube, mano. Quando sair, a gente vai trazer aqui, né? Pro, mas sair PlayStation 5, né? Quando lançar, no mesmo dia eu vou comprar, né? Pra ter antecipado. E... Olha isso. Essa parte chuvosa, assim... Ó, o jogo tem bem mais limpo, né? Ó, asfalto ali, as rachaduras, os fios. Ó, um do lado do outro, velho. Tá mesmo na Gold Street. É que tá bonitinho o gráfico, mano Do Xbox One É <cười> dia eu vou ligar o meu ali eu vou, eu vou ver se eu faço um vídeo Eu já prometi de fazer Um vídeo entrando no Xbox No, no Playstation 3 e... e ver como é que tá lá Eu fiz um no começo do ano Vou ver se eu trago mais um aí eu Preciso lá os cabos ali Pra poder ligar, é mais chatinho pra gravar né, No Playstation 3 que esse boneco aí, será que é o boneco do cara? Olha o vidro, mano. Trincado ali. Comparação. Opa, deu uma travadinha. Foi lá no... É no vídeo mesmo. Aí, ó. É... Há um tempo de chuva, né? Tempo fechado. Mas mesmo assim, mano, olha isso. Muito, muito, muito. A diferença é... é gritante, mano. É bizarra. A diferença é. Esse carro aí, será que é adicionado ou é do jogo? Essa caminhonete. Parece que é carros com oficiais, né? Porque quando o cara usa esse mod gráfico aí, ele usa carro oficial. <risos> é. Aí, ó. começa aí? Esse é o é Um Toyota? Não, um Mercedes, velho. Toyota. Mercedes. Mercedão. Olha é isso, mano. Cara, tem vídeos mais recentes desse canal aí que o cara... Tá muito lindo o jogo, mano. Tá tipo mais... O gráfico tá muito mais louco que esse. <risos> Mas é isso, galera. Comenta aí se você ainda joga e pode ver o vídeo sim. Ó. <risos> oh. Meu Deus do céu, mano. O gráfico fica muito lindo, cara. Espero que GTA 6 tenha esse gráfico, né? Até com o Trevor. Vamos é. ver se vai ter... Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clicando no gostei. Compartilhe, inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. E fui!